Oi, gurias, tudo bom? Eu tô aqui no meu banheiro de novo. Mais um vídeo aqui. Pra fazer com vocês a minha rotina da noite. Agora são... 9h47. E eu já gravei. Estou maquiadíssima ainda. E vou tirar essa maquiagem, tomar meu banho. Não sei o que eu vou fazer. Eu sempre vou decidindo no momento, as coisas que eu tô com vontade. Então, nem sempre é exatamente a mesma coisa, mas são sempre os mesmos produtos que eu uso. Vou começar tirando essa maquiagem. Eu estou há horas com ela, e eu não vejo a hora de poder botar a mão no meu rosto de novo. E eu uso um Eco Pad. Esse aqui tá, assim, todo manchado, com, as, com os fiozinhos aparecendo, mas porque eu uso muito ele. Então, vou usar agora de novo. Eu boto ele aqui na mão. Ele tem esse coisinho para prender. E eu uso a água micelar da Nivea. Essa aqui é a efeito mate. E eu adoro. Ela tá no meio já. Vou botar aqui. E vamos tirar isso aqui do rosto. Normalmente, quando eu tô em casa e eu tô no computador eu fico de cabelo preso assim então eu não precisei nem prender mas se eu tivesse cabelo solto eu prenderia também porque eu odeio fazer coisas com cabelo solto principalmente quando é coisa no rosto passar maquiagem tirar maquiagem esses meus cabelinhos aqui ó eles adoram se meter então depois eu vou botar até uma tiarinha para segurar eles para trás mas por enquanto é só deixar um rabo mesmo Tirando, ó, já estão tudo guardando negócio, isso me meio... Eu tenho um post no Instagram que eu falo mais sobre os acopetes e eu tenho amado, eu não tenho mais usado algodão para fazer nada no rosto. Às vezes um cotonetinho pra tirar o restinho do rímel que fica soltando tudo do olho durante o dia. Mas tirando isso, assim, zero necessidade de algodão. Eu uso só esse ecopédia. Eu tenho mais dois ecopédios que estão limpinhos, novinhos, que eu nem usei ainda. Eu só uso um. Eu lavo ele, deixo ele já sempre à disposição pra eu usar de novo. E aí, quando esse aqui estiver muito velhinho, eu troco e pego outro. Então... Vamos tirar aqui. O Ecopad ele tem esse tramado dele, ele ajuda a fazer uma é, leve esfoliaçãozinha na pele, dá uma ativada na circulação, então é bem gostoso. E eu achava que como ele é uma lã, é um tipo de lã, é uma lã de algodão, ela teria aqueles gruvinhos que tem aquelas sementinhas do algodão e aí aquilo arranhasse o rosto tem zero é mais macio do que se eu usasse um algodão só, puro e entra o produto no meu olho sempre entra Ai, odeio isso e eu não me preocupo muito em tirar perfeito em ficar mega limpinha porque eu ainda vou tomar banho e aí eu vou lavar o rosto com um sabonete então, o que não sair agora, vai sair nos próximos passos. Vocês estão vendo que a qualidade tá diferente e provavelmente o áudio tá diferente também, porque aqui no banheiro eu não consigo botar a câmera, a lapela e aquele monte de coisa, então eu tô gravando com o celular. Mas o que importa é vocês verem um pouquinho da minha rotina mesmo. Nossa, tá imundo, meu EcoPad tá imundo, pura maquiagem, tirei tudo que eu consegui tirar do rosto Tô um pouco vermelha do, da sombra, então né, não vai ficar perfeito, mas já tô com a sensação de pele limpa, sabe? Ainda dá pra tirar mais coisa, com sabonete, com outros produtos mas já não tá mais tão irritante quanto tava com uma maquiagem na pele. Então agora, que eu já tirei um pouco dessa maquiagem, eu vou tomar meu banho. E aí eu só tomo banho de corpo normal, eu não vou lavar cabelo hoje, porque eu vou gravar vídeo amanhã sobre cabelo. Aí eu vou lavar. Então eu só vou tomar banho de corpo e aí eu volto a fazer o resto da rotina de pele com vocês. <música> Banho tomado, a cara de cansada da pessoa, né? Eu tô usando o hidratante da cuid bem do Boticário, de morango e leite. Eu passo ele no corpo inteiro, eu já passei, né? Pra botar a roupa, eu vou passar aqui só nos osso braço, que foi o que faltou. Passo bem, E é eu amo a textura desses hidratantes da Cuid-Sebem. Os meus favoritos é o da Cuide-se Bem e é o da Nativa Spa. Tem uma outra linha do Boticário. Essa aqui, ó. Da Dreams. Isso aqui é só pra, tipo assim, ah, fazer uma massagem. Um dia que tu quer ficar com um cheirinho diferente, porque ele não hidrata. A minha pele ressecou muito, porque eu tava usando só ele. E aí, não gostei. Eu usei, tipo, metade. ainda né? deve ter isso aqui, aqui dentro. E aí, eu mudei pra esse e já resolveu a vida. Fica a dica pra quem for testar hidratantes. Começa nesse daqui que tu vai te apaixonar e qualquer cheirinho dessa linha é muito bom. Agora, normalmente eu passo um cheirinho, que é o meu de ameixa da Nativa Spa. Eu passo ele sempre, várias vezes por dia. Eu amo. E como o cheirinho do hidratante, do meu desodorante, não fica muito forte, eu passo esse aqui também pra eu ficar sentindo, sabe? Eu gosto de eu sentir meu próprio cheiro, né, tem essas loucuras aí. Pra limpar bem de verdade a pele, eu vou usar o meu sabonete de gel facial da Provel Faces. Esse aqui é o de pele mista olhosa, com a minha esponjinha e tem um cílio aqui dentro do pé, só pode. Ó, essa aqui da Oceane eu adoro ela, acho muito prática, não fica pegando mofo. Um é incrível. Eu boto direto aqui, passo um, uma tchuchada ali, molho e aplico no rosto. Meu rosto tá meio úmido, meio seco, mas se precisar eu molho mais. Me esqueci, tem que pôr a tiarinha aqui, ó. Gruda tudo no meu cabelo sempre. Então, já vou botar minha tiarinha aqui. Eu normalmente passo esse sabonete no rosto, essa esponjinha fica dentro do box, mas ia ficar muito difícil de mostrar, daí eu trouxe pra fora. Não sei se vocês conseguem ver, mas eu enxergo a espuma saindo com cor de base. O que quer dizer que ainda tem coisa nessa pele. Uma coisa muito positiva da esponjinha é que mesmo que eu faça muita pressão, ela ainda é muito gentil, então é muito difícil de tu te machucar com ela. Claro, ela tem aqui na pontinha uma partezinha que ela é mais dura. E eu normalmente uso essa parte pra passar aqui nos cantinhos do nariz. E essa sim, se tu apertar muito, machuca. Mas o resto, mesmo que tu bote um pouquinho mais de pressão, ainda é muito tranquilo. E aí, lavei minha esponjinha, agora eu vou enxaguar meu rosto é que vocês conseguem ver o que eu falei vai soltando do olho mais rímel ao longo do dia eu odeio isso mas meu olho sempre faz isso independente do quanto eu limpe então vou pegar um fotonetezinho com mais água micelar e vou passar só aqui embaixo pra tirar esse excesso que tá saindo e grandes chances de amanhã eu ainda acordar parecendo um panda Parecendo que eu não limpei o rosto suficiente Porque fica saindo, eu não sei o que acontece E agora que eu já limpei minha pele Já tirei esse burrão que fica aqui embaixo Eu vou passar o meu hidratante eu tô usando esse aqui, que é o de vitamina C, da Jeito. Eu tô adorando. Eu só não gosto muito da embalagem. Eu vi que tem uma embalagem deles que tem um pump. Eu acho que deve ser sensacional. Mas essa aqui tem que ficar apertando muito pra sair. E um pouquinho assim já é suficiente pro rosto e pescoço. Se passar mais, ele fica meio estranho. Do... Ele demora muito pra secar daí. Ele não é cheiroso, ele tem cheirinho das cabes de vitamina C que a gente toma quando tá gripado, sabe? Tem aquele cheiro. Então não é um cheirinho de pai, ah, nossa, que delícia. Mas também não é ruim e não fica no rosto. Agora quando terminar de espalhar ele vai secar e aí saiu o cheiro já. Eu pressiono a mordida enquanto eu durmo, então esse lado aqui é sempre bem inchadinho e aí eu aproveito enquanto eu tô passando o creme para dar uma, uma massageada aqui ver se dá uma relaxada no músculo. Mas ó, já tá quase todo seco e é essa a minha rotina, eu só vou lavar a mão para não ficar com o creme grudando. E foi essa minha rotina de pele da noite. Eu agora vou deitar, jogar no celular, que eu tô viciada num joguinho. Eu vou botar aqui pra vocês verem qual que é. E tomar minha aguinha, deitada, relaxar. Talvez depois assistir uns episódios de série e dormir. Então, se vocês gostaram, não esquece de se inscrever no canal. e de curtir o vídeo e a gente se vê no próximo. Um beijo e até. Tchau!